Você tem medo de morrer? Ou você tem medo que alguém próximo de você morra? É quase a mesma coisa. Às vezes uma pessoa pode dizer assim: não, eu não tenho medo de morrer. Mas eu, particularmente, acho isso bastante difícil. Todas as pessoas que eu conheço que já passaram por um perigo iminente, como o perigo de um acidente ou até mesmo um assalto, entram num estado de tentativa de sobrevivência. Porque naturalmente, o nosso organismo libera certas substâncias para isso. São as substâncias que nos remetem a lutar ou fugir. Instinto de sobrevivência. Todo mundo tem isso e é normal, todos os organismos vivos têm isso. Mas hoje eu quero aprofundar mais essa pergunta, o medo da morte. Então, continuando com as perguntas bônus do Mês dos Inscritos, a pergunta de hoje é da Dalila e ela fala sobre o medo da morte e todas as dificuldades que ela tem enfrentado por conta disso dificuldade de sair na rua, dificuldade de se relacionar com pessoas Isso é normal? Bom, vamos falar de, várias, de vários assuntos aqui hoje a respeito desse tema O primeiro eu já comecei a falar aqui na introdução né? O instinto de sobrevivência é inerente em todos os organismos vivos A gente pensa que, que planta é planta né, e não tem instinto de sobrevivência Mas até os vegetais têm Então existem experimentos científicos que medem certas ondas aí nas plantas, eu não sei muito bem mas dizem esses experimentos que quando uma pessoa se aproxima de uma planta com uma tesoura na intenção de cortá-la a planta modifica as suas vibrações a, o que ela emite lá nesse experimento Então até mesmo o reino vegetal possui instinto de sobrevivência Até mesmo as células buscam a sobrevivência Então, a princípio a gente tem um nível de normalidade na manutenção da vida, na preservação da vida. E isso é totalmente saudável. Eu imagino assim, né? Imagine aí o nosso Criador que deve ter tido um trabalho imenso ao longo de toda a história da evolução dos organismos e de tudo o que existe até criar um ser humano até criar, na verdade, qualquer organismo vivo para a gente se perder assim, se matar? Não, né? Então, eu acho que ele foi bem inteligente de colocar em nós ali esse instinto de preservação da vida E até aí, tudo bem, tá tudo certo Mas agora vamos um pouquinho mais além, né? Vamos falar do ser humano Esse ser, esse personagem que a gente vive, como eu sempre como eu sempre digo aqui no canal ele é composto basicamente de quatro elementos o corpo físico que é o que você vê, o que você habita a vida que traz energia movimento que, a, a vida que permeia esse corpo é o segundo elemento o terceiro elemento são as nossas emoções e o quarto é o cabeção, os nossos pensamentos. Então, esses quatro elementos, basicamente quatro, compõem a personalidade humana, compõem uma pessoa, um ser humano, um ego. Isso isso, isso que a gente vive, né? Então, o nosso organismo físico a gente tem em semelhança com o reino mineral. O nosso organismo vital, o corpo vital, a gente tem semelhança com o reino vegetal Por exemplo, quando uma pessoa está no hospital, viva ainda, mas sem comunicação a gente diz que a pessoa está em estado vegetativo Então, organismo vivo, como uma planta Quando a gente coloca emoção sobre isso, nós temos em semelhança com todos os animais que se emocionam como seres humanos e quando a gente coloca o pensar sobre isso, a mente humana, do jeito que ela funciona a gente tem o reino humano então esses, esses quatro compõem uma pessoa físico, o elemento vital, as emoções e os pensamentos e como eu citei aí os quatro reinos a gente sabe, quando a gente estuda a evolução da vida na Terra, por exemplo, que o reino mineral é o reino mais antigo e então, por algum motivo, o reino vegetal surgiu. E o reino, do reino vegetal surgiu o animal e do animal surgiu o homem. Não é assim que a gente aprende? Se a gente pensar no tempo, na evolução, na existência, é mais ou menos assim, uma coisa vem depois da outra Mas desses quatro Quem tem mais poder? Quem domina o planeta? O ser humano né? A gente domina o planeta todo Então em nós A coisa funciona da mesma maneira Em nós A nossa mente Mesmo tendo aparecido na existência por último É a mente que domina tudo o mais em nós mesmos. Então, a gente ouve falar por aí que a energia segue o pensamento. Mais ou menos. Porque, na verdade, a energia, que é a força da vida, segue as emoções. E as emoções seguem os pensamentos. Então, desses quatro que compõem o ser humano, físico, vida, emoções e pensamento, a coisa flui de cima para baixo. Então, você pensa e os seus pensamentos fazem com que você sinta algo, se emocione de uma determinada forma. As suas emoções bloqueiam ou estimulam o fluxo da vida. E o fluxo da vida, por sua vez, faz com que você fique saudável ou doente. Deu para entender? Então, quem manda nisso tudo aqui, onde tudo começa, é aqui, nos pensamentos. Eu quero que você entenda que eu estou falando isso aqui num vídeo pequeno, né? De alguns minutos, 10, 15 minutos, mas isso tudo é bastante mais complexo do que eu estou explicando aqui. Eu estou explicando de uma maneira básica para você entender. Você pensa, então a gente tem ali o filme dentro da cabeça, né? Então vamos imaginar ali um filme trágico, né? A mente cria esses filmes baseada no que ela vê durante o dia, baseada nas experiências do passado, baseada na televisão, no que os outros falaram, nas experiências da vida. Então, se uma pessoa está num ambiente onde os seus pais, a sua família, fala muito sobre os perigos, sobre a dificuldade da existência, sobre violência essa mente, essa criança, quem está inserido nessa família vai receber essa informação e a mente vai criar histórias a respeito disso ou se você assiste programas de televisão, os noticiários da TV que vão falar dos assaltos, dos assassinatos e de todos os problemas sociais de uma cidade grande isso vai estar no seu campo mental e a sua mente vai criar histórias a respeito disso. Essas histórias nem sempre são perceptíveis pela consciência. Às vezes elas estão ali, igual uma TV ligada numa sala. Está ali. Você não está prestando atenção, mas está ali. E como eu disse, o pensamento faz com que as emoções se manifestem. Então, como você, por exemplo, quando você assiste um noticiário, como eu disse naturalmente as suas emoções vão para esse lugar né? Bandido, assassinato, estupro, sei lá, tudo isso que existe na, na vida, né? as violências que aparecem na TV Como ficam suas emoções? Relaxado, descontraído, em paz? Ou você, de alguma maneira, vai sentir medo, ameaça? Assim, né? Então, a mesma coisa acontece na cabeça A mente cria as histórias, as emoções reagem E eu tô com medo A emoção contraída né, de medo faz com que o fluxo da vida seja bloqueado Aqui, ali, acolá E de repente a gente está doente Tem algo em nós que não funciona bem e é assim que funciona em todos os seres humanos, não tem nada de novidade aqui E a Dalila falou Esse medo da morte que me impede de fazer as coisas Bom, no começo do vídeo eu falei A manutenção da vida, o instinto de manutenção da vida é natural em, as, em todos os seres que são vivos Mas o exagero disso a gente não conseguir se relacionar, não conseguir sair, não conseguir viver as experiências que a gente vê viver na Terra, de que adianta, né? Aí a gente precisa resolver esse desafio Eu estou te dando aqui uma chave O principal ponto que tem que ser observado são as histórias da mente Quais são as histórias que a minha mente está criando? Bom, se não for por aí, a gente pode ir até um passo anterior, né? Quais são os ingredientes que eu estou dando para minha mente? Quais são as imagens para ela criar essas histórias? Será que eu estou assistindo muito noticiário? Será que eu estou ouvindo muita gente que só fala de violência e morte e dificuldade? Será que eu estou lendo histórias? policiais, mistérios, sei lá Então quais são os ingredientes que eu estou dando para minha mente criar meu filme aqui dentro? Então aí eu já posso começar a fazer uma transformação, mudar isso E, e depois disso eu posso pensar Quais são os filmes que minha mente está me mostrando? Isso corresponde à realidade? Né? Isso que eu estou assistindo corresponde ao real? E o que, que é o real? O real, por exemplo, aqui onde eu estou, o real é cadeira, estou sentada na cadeira Tem um assento debaixo de mim, tem um piso aqui, um chão Tem umas almofadinhas, eu estou confortável Tem uma flor ali atrás, o ambiente está bonito Eu estou respirando Só isso não está acontecendo mais nada A mente pode criar a história de um passado, algo que eu assisti, que eu ouvi dizer e que eu nem sei se é verdade ou de um futuro, uma possibilidade que eu jamais vou saber se vai acontecer ou não Então aqui a gente entra num processo de questionar a nossa mente Questionar a mente é algo que todo mundo, de alguma maneira, precisa aprender a fazer senão nós ficamos enredados em um universo que é pura fantasia e criamos doenças psíquicas criamos síndrome do pânico criamos depressão criamos ansiedade criamos paranoias criamos tudo isso pelo filme que a gente assiste dentro da cabeça Então aqui a gente vai chamar a consciência e dizer assim ah, qual é o filme que está passando aqui agora, na minha cabeça E que é diferente da realidade Diferente, qual, o que está acontecendo? Então eu posso aplicar algumas ferramentas Eu vou citar três ferramentas aqui Ferramenta 1 um, Existe O Trabalho de Byron Katie Tem um canal no YouTube chamado o Trabalho de Byron Katie Vai lá e assista os vídeos E perceba como questionar as histórias da sua cabeça Perceba que elas não são verdade É apenas um filme, apenas uma história Conclusões que a mente criou que não correspondem à realidade Essa é uma ferramenta Outra ferramenta uma técnica chamada O Ponto Zero. É uma técnica que você observa a história e dá, e dá certos comandos para sua mente para que essa história seja dissolvida e jogada fora. Eu aprendi essa técnica e criei um curso online que, se você quiser, você pode ir lá e aplicar a técnica. Outra possibilidade. Eu observo as histórias da mente por vontade, eu as ignoro e digo assim, não, não vou prestar atenção nisso Não é comigo, é como se eu pudesse desligar a TV Se ocupe, vai fazer um trabalho manual, se dedicar a ajudar pessoas, trabalho voluntário E todas as ocupações ajudam a gente a ignorar as histórias da nossa cabeça quando a gente faz esse processo de questionar as histórias, de deletar as histórias, de ignorá-las, o que acontece é que as emoções, que é o que vem depois, se pacificam. E você começa a respirar melhor. E o seu peito né, se movimenta melhor. Tem menos estresse, tem menos medo. E por consequência, a vida flui melhor no seu corpo. Por consequência, o seu corpo relaxa e até mesmo sintomas de doenças melhoram só por causa disso. Como vencer o medo da morte? Trabalhando a sua cabeça, trabalhando esse filme. Então a gente sabe aí que tem um nível de normalidade, e tá tudo bem, ninguém tem que se preocupar que quer se manter vivo no nosso planeta. Eu quero me manter viva durante muitos anos, saudável, escalando montanha, andando de caiaque, brincando com as minhas filhas curtindo para valer E é normal que você queira isso também Só vamos dar uma olhadinha para que isso não se torne algo que te impeça de viver Ok? A vida é muito maravilhosa, existem inúmeras experiências e a gente pode só fazer, né? e arriscar um pouquinho e agir com o coração, agir com coragem Viver é com certeza um ato de coragem E se você gostou desse vídeo, se você sentiu que sua pergunta foi respondida ou outra pergunta foi respondida Deixe para mim um gostei, deixe para mim um comentário que Eu busco ler sempre. E não se esqueça de assinar o canal Ser Felicidade, acionar o sininho de notificação para você saber quando eu lançar um vídeo novo. E se você quiser ter certeza e assistir todos os vídeos, deixa o seu contato aqui para mim através desse card que eu vou te informar todas as semanas dos três vídeos semanais que eu lançar, além de tudo mais que eu faço. Um beijo!